Fala pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Aqui é o Luiz Mourão e hoje eu vou falar sobre seis hábitos de pessoas que nunca mais ficaram doentes. Para acompanhar, só continuar comigo que a gente já vai entrar no conteúdo. Para a gente eliminar a doença da nossa vida, existe uma série de fatores, uma série de atitudes, ações e lições que a gente precisa colocar em prática para que a doença nunca mais volte. É certeza que se você fizer tudo isso que eu vou te falar nesse vídeo agora, a doença nunca mais volte, é bem provável. Mas... Isso que eu vou te falar agora acontece na vida de todo mundo que nunca mais ficou doente. Então hoje a gente vai falar sobre seis hábitos, sobre seis costumes, sobre seis práticas simples de fazer, tá? Fica aqui que a gente já vai falar é, de pessoas que nunca mais ficaram doentes. O que, que é nunca mais ficar doente? Ah, é aquela pessoa que qualquer coisinha tomava um remédio e para passar o sintoma, para passar aquela dor, dificuldade, é aquilo lá. Então a gente vai agir no macro para que aquilo se reflita no micro. O que, que é isso? A gente mudar nossos comportamentos, sentimentos e emoções para que a nossa célula ela se trabalhe, ela se fortaleça e para que o nosso sistema de vários corpos ele se fortaleça de uma forma tal que a doença ela não consegue se instalar. Ela até vem, mas ela não consegue ficar. Tá? Então, pessoas que nunca mais ficaram doentes, número um, elas vão fundo até resolver a causa da doença. Então, elas não ficam se enganando, tratando apenas os sintomas. Então, a pessoa, antes que a doença se manifeste no corpo físico, antes que a doença ela se instale no sistema esse que a gente consegue tocar, no nosso organismo, nos nossos sistemas, né endócrino, digestivo, reprodutor, sistema nervoso, que tem gente que fica com ele muito atacado, né? fica com um sistema muito nervoso na hora que fica bravo. E o sistema da pessoa como um todo, ele fica blindado, porque o o fundo, né, lá na causa da doença, aquilo está resolvido. O que, que é isso? Em que sentido? Existe uma literatura, existe uma forma da gente absorver e entender a doença né, como mensagem. Como assim mensagem? Se eu tenho uma dor de cabeça, ela quer dizer alguma coisa. Se eu tenho uma gastrite, quer dizer alguma coisa. Se eu tenho um ataque de pânico, se eu tenho enxaqueca, se eu tenho ovário policístico, eu não votei, né? Mas quem tem ovário tem ovário policístico, aquele, aquela doença ela se traduz numa, numa mensagem que a pessoa precisa resolver. A pessoa que ela vai até o fundo tratar a causa da doença, na verdade, ela age na doença antes mesmo que ela se manifeste. Então, ela é uma pessoa que ela é autoconsciente. ela Ajusta o seu comportamento, ajusta os seus corpos sutis, que é o conjunto dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções para que esse equilíbrio dos nossos corpos sutis gere a saúde. Tem vídeo meu aqui, tem vários conteúdos que eu já gravei, que falam sobre a tal chamada linha da doença, né? Como ela, através do mesmo mecanismo, se eu tenho sentimentos, pensamentos e emoções desequilibrados, isso gera doença. E sentimentos, pensamentos, emoções equilibrados, sugera a saúde. Já tem vídeo meu aqui no canal. E daí pessoas que nunca mais ficaram doentes, elas agem no fundo, agem profundamente para resolver a causa da doença antes que a doença se manifeste, tá bem? Item número 2, pessoas que nunca mais ficaram doentes são menos reativas aos conflitos externos. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um equilíbrio emocional. A pessoa quando ela, no item 1, um, né, ela vai a fundo e resolve a si mesmo ou a si mesma, antes da doença se manifestar, no fundo ela está tratando o emocional, está tratando os corpos sutis, como eu falei, sentimentos, pensamentos, emoções, quando em desequilíbrio desencadeiam doenças. Né? A gente tratar uma doença pelo sintoma que a gente está observando no corpo físico é a gente se tapear, é um auto boicote, é uma auto sabotagem para que a gente fique ali naquele raso, né, na nível espuma do mar e não fundo do oceano, tratando apenas aquilo que a gente consegue sentir. No fundo, no fundo, o que a gente está sentindo, de repente, e muito comumente, não é perceptível. Então aquilo que eu tô com emocional, um sentimento, uma emoção, que no meu inconsciente ela está muito latente, no meu nível consciente, eu não estou percebendo ela. Então pessoas que nunca mais ficaram doentes, elas são menos reativas, quer dizer que elas têm um emocional mais controlado, elas são mais autoconscientes, como eu disse anteriormente, porque elas se conhecem. Ah, se eu sei que alguém que não me dá bom dia, eu fico assim, assim, assim, então deixa eu me trabalhar para não criar a expectativa de depender do bom dia da pessoa para ter um bom dia. Ah, se eu sei que no aplicativo de mensagem lá, aqueles dois vizinhos ficam azul e daí eu sei que aquilo me gera ansiedade, por que, que eu vou deixar aquilo ativo justamente para me gerar ansiedade? Se eu sei que uma coisa me faz mal, por que, que eu vou ficar insistindo naquela coisa? Se eu sei que eu sou uma pessoa reativa, por que não me trabalhar para eu me tornar menos reativo? Por que eu não fortaleceu o meu emocional? E daí isso vem de encontro ao terceiro item, que é pessoas que nunca mais ficaram doentes serem autorresponsáveis. A pessoa autorresponsável é assim, ó, deixa pra mim que eu resolvo. Me dá isso aqui que deixa pra mim que eu resolvo. Deixa aqui, tem problema, Gabriel? Tá bom, deixa pra mim, me entrega aqui. Ah, eu tô sentindo isso. Ah, minha ansiedade tá gerando gastrite. Não, deixa pra mim que eu faço. Eu não fico dependendo de algum salvador externo, como a Conspiração RPR faz a gente acreditar. Né, R.P.R. é o quê? Religião, político, Remédios. A pessoa que ela é auto responsável autoconsciente, ela se percebe e ela tem uma autonomia, ela é autora da sua vida, ela não é personagem da sua vida. E daí eu entendo porque que o Bruno gosta de bater, porque dá pra frisar bastante com a mesa. A gente vai barulho da... né? Vou voltar pro vídeo. Gente, então a pessoa que ela é auto responsável ela toma as rédeas da própria vida. Ela não fica esperando que uma força externa, arcanjo Miguel, ou uma fara da floresta, um gnomo saia do chão e entregue para ela ah, me dá aqui seus problemas que eu vou resolver para você. Me dá aqui todas as suas dificuldades que eu vou colocar numa caixinha e vou jogar no rio para enterrar aquilo lá. Não, a pessoa ela é autorresponsável, ela tem até noção de que algumas características, alguns comportamentos dela geram doença, desencadeia, dificuldade. Só que isso tudo está por trás de uma mensagem. A pessoa autoresponsável, ela vai atrás dessa mensagem, ela lê um livro Código da Alma, por exemplo, da Patrícia Cândido, para entender que uma asma, na verdade, é uma pessoa que está sufocada, está sem ar, está se sentindo muito apertada, muito presa, muito, uh, pode estar tá muito apegada também. A pessoa que ela tem intestino preso, ela pode estar tá muito apegada também, é tão apegada que não deixa nem ir aquilo que precisa ir. Então, a pessoa autoresponsável, ela vai atrás da, do equilíbrio que ela precisa e não fica dependendo de alguma força externa para resolver ela. Tá, aquela dificuldade e tem números 4 as pessoas que nunca mais ficaram doentes elas repõem a energia que perdem isso é muito muito muito importante tão é importante que eu vou repetir elas repõem a energia que perdem tá então o gabriel tem um problema o leonardo tem um problema o luiz tem um problema a lenara a nat todo mundo ao longo do dia né recebe uma fechada no trânsito chefe fala diferente cria uma expectativa fica, gera frustração não espera uma, um tipo de reação de uma pessoa que confia, fica com raiva, fica com um sentimento de injustiça. Inclusive a raiva, ela é gerada primeiramente pela injustiça. Se eu me sinto injustiçado, ou eu vejo alguém sendo injustiçado na minha frente, aí sim aquilo gera raiva. Então, qualquer que seja a situação do dia a dia, tudo aquilo que não combina com a nossa essência, que é amor, luz, beleza, liberdade, alegria, gratidão. Tudo aquilo que vai em desencontro, tudo aquilo que diverge, né, sai do centro e vai para outro lugar que não deveria ir. Tudo aquilo que não combina com a nossa essência, rouba um pouquinho da nossa energia. Se, se eu estou muito poliqueixoso, estou muito reclamão, a minha energia ela vai saindo. Se eu estou com ódio né, de alguém ou de alguma situação, a minha energia, eu estou autoconsumindo, alimentando o ódio. Então, ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, a nossa energia ela vai sendo... Uh, consumida, de uma forma indevida, para algo que não vai dar retorno. As pessoas que não ficam doentes, elas usam de algum mecanismo, elas usam de algum artifício, como, por exemplo, a fita energética, que se você está aqui no canal, você já deve saber o que, que é. Elas usam de algum mecanismo para restabelecer a energia que perde. Porque quando a gente não tem energia no corpo, no corpo é, nos nossos corpos sutis, isso vai ali na frente, pelo mesmo mecanismo, corpos sutis desequilibrados equilibrados, geram, sal, geram doença. Então a pessoa que ela tem um corpo sutil desvitalizado, lá na frente o corpo físico dela vai refletir essa mesma realidade sutil entendeu? Então a fita energética ela vem como um mecanismo para repor essa energia e por isso que a fita energética atua tanto na eliminação de doenças de origem emocional, trata doenças que já estão no campo físico, então pessoas que não ficam doentes mais, elas repõem energia que perdem ao longo do dia, numa situação, ao longo da vida, porque é um estilo de vida, repor energia sempre, porque a gente vai estar sempre suscetível, né, a essas perdas ao longo do, do, dos nossos dias, tá bom? O que mais que essas pessoas fazem? Elas procuram observar as situações de outras formas, ao invés de só reclamar. Então, pessoas que não ficam doentes, elas não olham uma situação de raiva, não olham uma situação de apego, não olham uma situação de carência, apenas com aquela lente quadradinha. Elas tentam tirar aquela viseira do cavalo, sabe, para olhar por outros lados, assim, ó. Então, eu fiz quase que nem um mímico... Um, como é que chama? Um mímico? É, fiz quase que nem um, um mímico agora, na caixa. Mas há pessoas que essas pessoas que não ficaram mais doentes, elas procuram mudar a lente daquilo que elas estão olhando, estão enxergando. Eu falo objetivamente do óculos? Não. Mas mudar o ponto de vista. Tá, se você está se sentindo injustiçado agora, por que, que você não procura entender a pessoa né, que está nessa relação, que está nessa intriga com você e tentar observar do ponto de vista dela? Ou então se alguém te trouxe alguma reclamação de uma terceira pessoa, será que é isso que essa, essa pessoa está falando? tem de fato a ver, ou está conectado com essa terceira que está sendo assunto da conversa? Ou é fofoca? Ou é maledicência? Por que você não olha para essa terceira pessoa que está sendo maldita? E daí, por falar maldita, né, é porque uma segunda está falando a terceira? É aquela história. O que Pedro fala de João me faz conhecer mais que Pedro que João, né? que é o Pedro que está vindo fofocar. Então, quando a gente receber, por exemplo, uma situação dessa, por que você não vai investigar a pessoa? Por que, que você não vai olhar para aquela situação? Por que você não se torna auto e vai a fundo atrás daquilo que você precisa saber? E fica confiando nas lentes dos outros, nas palavras dos outros, não estou falando para desconfiar das pessoas. Mas por que você não toma as suas próprias conclusões? Esse tipo de elevação de consciência é muito importante para a gente se conectar com a fonte superior. Da mesma maneira que as plantas não julgam a quem elas estão ajudando para se doar, uma planta vai ajudar tanto um santo quanto um assassino. Uma pessoa de bem quanto uma pessoa de mal, a planta vai doar, se for preciso, toda a energia dela. E daí, se aquilo que vem da natureza, da pureza, do amor de Deus, não julga, por que, que a gente vai julgar? Então, pessoas que nunca mais ficaram doentes, elas procuram observar as situações de lentes diferentes. Cada pessoa é um universo. E para a gente estar aqui hoje, ninguém imagina, tanto de mim, do Gabriel, do Leonardo, aquilo que a gente passou no passado. Cada pessoa é um universo e tudo aquilo que a gente traz de bagagem reflete no nosso momento atual. Então a gente olhar com, com olhos, com lentes diferentes, nos permite enxergar aquilo que no passado fez a pessoa hoje agir dessa maneira. Quando a gente faz isso, a gente se conecta ainda mais com a fonte criadora, isso nos vitaliza, nos revitaliza no caso, e impede que a gente fique doente, tá bem? E daí, por fim, pessoas que não ficam doentes, elas ajudam outras pessoas da maneira correta. A pior maneira de você ajudar alguém, ou a pior maneira de você atrapalhar alguém, é ajudar da forma errada. Vou colocar, pedir para a edição colocar aqui. A pior maneira de você atrapalhar alguém é ajudar da forma errada. Isso porque, Ah, fulano lá, ali está com ansiedade. Eu tenho ansiedade, então meu remédio, achando que vai me resolver. Por um tempo até resolve, mas aí é só o sintoma que eu estou tratando, né? Você já deve saber. Aí, porque esse remédio aqui me trata o sintoma da ansiedade, eu vou dar para fulano, o, o, esse mesmo remédio sem saber o que, que gerou ansiedade nele. Ou a raiva no outro, ou a gastrite no outro, ou o enxaqueca no terceiro. Independente da doença que acontece no outro, cada pessoa é um universo, acabei de falar. E ajudar a pessoa da maneira correta, olhar para a pessoa como ela é, como a gente ensina nos nossos cursos de fito energética, é isso que vai trazer a pessoa para o plano certo. E é isso que vai fazer a gente ajudar a pessoa de fato. Porque uma coisa é a gente tratar a doença achando que a gente está tratando a pessoa, não é? Isso quem é recruta, quem é guardião já sabe, não adianta a gente querer ajudar a pessoa se eu estou tratando a doença. Estou falando bastante de ansiedade hoje, né? O que gera ansiedade em mim não é necessariamente o que gera ansiedade no outro. Aquilo que é uma dificuldade muito grande minha é para outra pessoa, lá é fichinha, resolvo isso aqui facinho. Não adianta, não é porque algo para mim é difícil, que para o outro vai ser também. Não é porque algo me ajuda que necessariamente aquilo vai ajudar o outro, eu posso até aconselhar. Mas para vocês eu tenho, eu preciso mesmo investigar o que, que no outro está dificultando para ele. Nesse vídeo hoje a gente falou sobre seis hábitos de pessoas que não ficaram doentes. Agora que você sabe, evita isso e gera saúde na sua vida. Um beijo no seu coração e muita luz.